Boa tarde a vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix. Vamos falar das eleições 2022 a nível do Estado catarinense. Estamos com o candidato a deputado estadual, uma cadeira na Lesc, o Elton Bieleck, com o seu número 55321 do PSD. E a gente vai conhecer um pouco mais seus planos também, é, se eleito, a sua proposta para essa corrida, essa carreira agora. Para outubro, dia 2 de outubro é esse compromisso que vocês têm com o seu título eleitor, com a urna no, no estado de Santa Catarina. São mais ou menos 43 dias para fazer essa campanha. Por isso, convidamos o candidato Hélio Tubielek para conversarmos e sabermos um pouco mais do que levou o Hélio Bielec, ex-prefeito, ex-Badesc, ex-SDR, a emprestar a sua experiência para essa campanha política como candidato a deputado estadual. Elton, seja bem-vindo, candidato. Vamos contar um pouco para nós esse bate-papo bem, vamos transformar ele num bate-papo informal para o eleitor, e eleitora, saber um pouco mais do Elton. Tudo tranquilo? Tranquilo, Márcio. Cumprimentar os nossos ouvintes aqui, agradecer né, a oportunidade que o, que o Rio Mafra Mix dá né, de estarmos aqui hoje nos comunicando, falando sobre as eleições, que é uma, um momento muito importante de qual nós vamos passando. É, agradecer você também, Márcio, né, muitas passagens que já estivemos juntos né, em vários veículos de comunicação e é muito bom te ver aqui agora, né, no Rio Mafra Mix, nesta, é, este instrumento de comunicação que né, chega a muitos e muitos lugares e muitos é, ouvintes, né, participantes, que, que, que acompanham vocês aí nas redes sociais e em outros veículos de comunicação. Né? Muito obrigado né, por estar aqui e dar essa oportunidade. O claro que falou em, em política catarinense, falou do PSD, a gente sempre vai lembrar do ex-governador é, Raimundo Colombo, hoje candidato ao Senado. Ele Falando dele nesse momento, o que, que ele representa para você, o que, que ele te ensinou, o que, que ele contou, o que, que você pode. O que, que você aprendeu com ele politicamente? Ah, o Raimundo Colombo é o guru da situação né, da minha, do homem público que sou hoje, né, foram várias e várias oportunidades que me deu. A primeira delas foi é, me chamar para ser o secretário de Estado né, do, do Desenvolvimento Regional, né, onde tinha as secretarias regionais, que eu fui aqui em Mafra, né, acreditou no nome. E me proporcionou essa, essa experiência, uma vasta experiência conhecendo toda a nossa região. O que foi acumulando né, bastante é, conhecimento e bastante sabendo as carências as necessidades da nossa região toda. Né. Lógico que eu tinha sempre o intuito, a vontade de ser prefeito em Mafra, né, o que logo após isso veio a acontecer. Mas antes de acontecer também, eu lembro que perdi as eleições de 2012, né, a qual eu estava me preparando e né, por uma pouca quantia de votos nas é, o, o governador atual mesmo assim né depois quando a gente perde uma eleição parece que todo mundo pô, perdeu não Raimundo Colombo veio e disse não então quero que você assuma como diretor presidente da maior instituição financeira do estado né, e aquilo fiquei muito imagina muito honrado né uma é uma cadeira que muitos querem, muitos almejam, né? mesmo tendo já o mandato de deputado. Muitos são reconduzidos e colocados fazendo toda a articulação e quem, quem é que não aceita ser o presidente do Badesc? Né? E o governador Raimundo Colombo convidou o Wellington, né? a, primeira, a, primeira, a primeira pessoa do Planalto Norte ou do Norte do Estado aí que, que assumiu né? o, o, o Banco do Estado ali de Santa Catarina, o Banco de Fomentos. Então isso nos deu um prestígio muito grande né, para, para a região, principalmente para a Mafra e muito, para Santa Catarina todo. o meu nome é conhecido hoje no Estado justamente por essas oportunidades vindas do governador é, Raimundo Colombo, né, que hoje é candidato ao Senado da, da República e nós estamos uma ligação muito forte né, de amizade, de profissionalismo, de política, de administração... É, participei do primeiro escalão do seu governo. Então, isso é uma grande honra. Essa acho que responde a, a pergunta que você me fez, Márcio. E continuamos juntos, com, juntos, né? E, e, aí, e iremos de continuar juntos. E é por isso que ele quer tanto que o Wellington seja uma representatividade é, política da região, que tanto carece disso. Então, foi com a ajuda dele que eu consegui me preparar e estar hoje à disposição da população de Mafra da população do Planalto Norte-Catarinense, porque, não dizer, também da população do Norte do Estado, do Oeste do Estado, do Meio-Oeste do Estado, e todas as regiões aí de Santa Catarina, pelas ocupações que nós já tivemos, né, estrategicamente falando, é, dentro do Estado de Santa Catarina. E isso me deixa bastante orgulhoso e preparado para mais essa, essa empreitada agora, que vai dar certo. Vai dar tempo, são mais ou menos 43 dias para fazer essa essa proposta de campanha se apresentar, ser mais conhecido uma facilidade maior aqui no norte do estado muita, muita amizade com outros prefeitos, presidente da Ampla Norte SDR também claro, o prefeito Mafrense mas e, e o restante do estado? Como é que está essa caminhada? Márcio, como eu disse, eu quero falar com, com o ouvinte aqui também não né? estamos batendo um papo mas né? eu quero dizer assim que tudo aquilo que você faz, a oportunidade chega, mas tem que estar preparado para isso. E, e nós somos, na vida pública, vamos quebrando alguns tabus, alguns paradigmas. Aqui em Mafia foi quebrado um paradigma. É, eu venho me preparando a vida toda para esse momento. E dá para falar, e vou dizer o porquê. Em 2012, quando eu corri a prefeito, eu perdi as eleições. Como eu falei, o governador Raimundo Colombo me chamou para ser secretário de Estado para ser presidente do Banco do Estado de Santa Catarina, o que eu aceitei. Em 2015, eu fui chamado para ocupar um mandato tampão em Mafra, porque o prefeito tinha sido cassado, né, judicial, impeachment, enfim. E o vice-prefeito já tinha falecido. Aí o Wellington ficou em segundo lugar, os vereadores e a comunidade acharam por bem chamar o Wellington. Eu fui e perguntei, para o Raimundo Colombo, para o governador, estão me chamando para ser isso e isso e eu. E eu estava muito bem confortável, numa zona de conforto que muito poucos, muito, muito poucos iriam deixar de, daquilo, para retornar ser prefeito no mandato tampão daquilo que você perdeu a eleição. Então fica difícil para você se apresentar para a população. Vai saber como é que está, se queriam tirar o prefeito, se não queriam, então nós, né? aí também vendo as questões é, das condições da prefeitura. Todo mundo sabe, foi vinculado em todos os canais de imprensa, inclusive aqui no, no Rio Mafra Mix em outros canais de imprensa, que quando o Hélio assumiu, em 2015, a prefeitura estava absolutamente endividada, nós não tínhamos, a prefeitura não tinha crédito nenhum, nós não tínhamos certidões negativas alguma, nós não conseguimos fazer financiamento, então, nós não tínhamos crédito e todo mundo sabe, aquele que não tem crédito até o rastro é feio. Né? Então foi nesse momento que nós chegamos aqui. E o que mais agravava era a instabilidade política que décadas iam acontecendo em Mafra. Era impeachment, era prefeito que ganhava, não assumia, o outro assumia. Daqui a pouco o outro também já estava impeachment, já vinha outro. Então aquilo causou o quê? Um ambiente desagradável. Um ambiente que a população estava entristecida. Um ambiente que os empresários, investidores locais não queriam expandir os seus campos, de, seus mercados de trabalho que investidores de fora não, nem enxergavam uma, uma forma de investimento na nossa cidade, porque a instabilidade política pairava aqui. Quando eu cheguei, não adianta, mudou absolutamente isso. Eu consegui acalmar os ânimos políticos, né? se formou uma liderança que fez isso, os vereadores todos na mesma vontade, no mesmo rumo, a população enxergou um, um, um, uma boa intenção em tudo. As coisas começaram a ficar agradáveis. E o que, que aconteceu? Nós, em poucos, poucos períodos de tempo, nós conseguimos certidão negativa. Nós tínhamos crédito já daí. Aí nós conseguimos, que onde eu era o presidente lá do Bares, nós tínhamos financiamento a juros zero. Compramos máquinas e equipamentos. Nós conseguimos começar a investir no, na, na cidade, colocar a cidade nos trilhos. Começou a aparecer até asfalto, começou a aparecer empresas se instalando, que foi a Krombe, Schubert, Fios e Chicotes Eletrônicos, aonde eu fui em Habensberg, na Alemanha, quando eu ainda era presidente do banco, tratar com eles da vinda deles para Flore... para, para Santa Catarina, aonde depois eu, na cadeira de prefeito, consegui fazer com que viessem e se instalassem em Mafra. Hoje, 1.200 empregos direto. Então a coisa começou a criar-se um ânimo e Mafra começou a entrar nos trilhos, e foi isso que me deu os 90% de votos nas urnas em 2016, a maior votação de Santa Catarina do Brasil. Então isso é o que eu não posso nunca vou deixar de agradecer, que isso foi mais uma chave, uma, um, um fator chave para que o Wellington virasse destaque em Santa Catarina, no Planalto Norte, em Santa Catarina toda, o que acontece hoje de uma grande liderança. Isso, isso é a experiência, o trabalho comprovado que eu falo, que nós precisamos apresentar para a população. E MAFRA, eu fui, MAFRA é grande responsável disso, porque fez com que o Wellington se tornasse uma referência no, no, no, no âmbito político. E MAFRA uma grande referência no Planalto Norte e em Santa Catarina. Tanto é que hoje nós temos instalado a maior fábrica de biodiesel do Brasil, da JBS, da Seara, que nós conseguimos também que viesse a se instalar em Mafra. Isso deu uma repercussão que vocês não imaginam. A kromer Schubert, Fios e circuitos Eletrônicos, hoje o prefeito de Araquari, né, ontem o prefeito Klenildes estava aqui, que apoia o Wellington na cidade de Araquari, porque a BMW está lá, e a Kronber Schubert é uma fornecedora da, da, da BMW, em alguns, algumas, alguns países né, do mundo. E isso é uma perna que, da BMW que está aqui, que está em Mafra. Então a relação no âmbito político, é, eu criei isso durante toda a minha vida de homem público, né, Márcio? E agora, nesse momento que nós estamos é, concorrendo a candidata a deputado estadual, é, o, o que, que me fez aceitar esse desafio? O desafio, ele vem quando em proporções. As proporções que hoje coloca o Wellington numa situação de candidato a deputado estadual com as reais condições de vitória vem junto com o clamor do Planalto Norte que há décadas estão sem um representante então isso se junta os dois sentimentos e quando isso acontece o que tá acontecendo agora é que as pessoas é que nós temos que nos unirmos e o Planalto Norte está unido nesta candidatura porque com certeza de Campo Alegre a Porto União, uma candidatura com reais condições de vitória. Eu não estou menosprezando nenhum candidato, não estou falando nada. Eu só estou dizendo que eu me preparei para esse momento. Né? O Wellington está preparado, tanto estrategicamente... Né, com as questões territoriais, planejamento territorial, precisa de quantos votos, aonde que estão os apoios, quem são os apoiadores, quais são as lideranças, quais são as cidades, tem quantos vereadores, tem quantos prefeitos apoiando, quantas instituições, qual é a bandeira do Planalto Norte, tudo isso eu já fiz. Tudo isso eu já fiz. E tudo isso o Mafra me ajudou a dar condições com que eu fizesse. Né, me acreditando na livre boca das urnas em todas as vezes que eu fui candidato aumentando a votação. Não tinha como eu fugir dessa realidade e destas, dessas condições, não tem como. Porque eu sou um homem público com, com sentimento de homem público. E tudo isso que foi construído não foi só eu que, que fiz. Foi a credibilidade, a crença de uma região, de uma cidade que fez uma liderança. E eu aproveitei isso da melhor forma possível para que me credenciasse. Ou seja, poxa vida... Eu fui chamado para ser o primeiro escalão do governador Raimundo Colombo. Nunca aconteceu isso no Planalto Norte, inteiro. Nunca ninguém assumiu uma secretaria de Estado em primeiro escalão. E ainda mais se falar no banco do Estado, no primeiro escalão. Então eu, eu fiz a minha parte e eu continuo fazendo a minha parte. Eu não corro da raia. Eu faço a minha parte e estou preparado até para ataques. Quanto tempo, quantos ataques, Márcio? Quantas coisas, eu sabia que são irrisórias. Continua atacando, só que agora a munição dos caras é pouco. Né? Já, já, já manjou esse negócio de ah, que as contas do N, tá não sei o quê. Esse é um momento até mesmo, candidato, então para falarmos sobre, a, a, inclusive, a última é, que a gente acompanhou, rejeição de contas agora, uma orientação do Tribunal de Contas. Um momento até para o candidato já conversar conosco, né, com nossos seguidores. O Tribunal de Contas aprovou as contas. Contas de 2015, 15 para 2016, né? Quando eu peguei a prefeitura quebrada. 2015 para 2016, certo? Aí vai ver as contas de 2016, o qual era mandato tampão. Contas de governo de mandato tampão. Contas rejeitadas do mandato tampão. Vamos falar das outras, tudo aprovadas pelo Tribunal de Contas. 2020, que eu deixei. O primeiro superávit que existiu em Mafra foi noticiado aqui na imprensa, no Rio Mafra Mix, foi noticiado em todas as imprensas, né? o órgão oficial, o próprio Tribunal de Contas, a primeira, o primeiro superávit de Mafra, deixei 15 milhões em caixa. Ninguém discute isso. Está lá, são cálculos matemáticos exatos dados do Tribunal de Contas do Estado. Ah, teve rejeição de contas. Aí é uma questão de votação política que foi na Câmara de Vereadores. Daí todo mundo pensa o que quiser, né? Né? Tem vereadores que estão apoiando a candidatura do Ennton hoje. Então, são momentos políticos que o político tem que entender isso. Que na hora que votaram contra lá na Câmara de Vereadores, mas está tudo certo, tudo bem. No Tribunal temos... de Contas, então, a orientação foi... Pela positiva. aprovação, pela aprovação Como é que não vai ser pela aprovação? Quando peça com déficit e depois deixa com superávit de 15 milhões na conta. Hoje, hoje a cidade está nos trilhos. Né? Pode acontecer que, tem, que, que, que com ações e atos saia dos trilhos de novo, espero que não. Outra coisa, candidata até aproveitando, o senhor citou aqui, de Campo Alegre a Porto União. Porto União já teve deputados com expressão, é, Campo Alegre não, mas a região ali, daí já claro São Bento e também Rio de Grim, como por exemplo o último DREF, que é, Mauro Mariani, Canuinhas. Mafra teve quatro deputados, dois sem eleição, diretamente, é nomeado. nomeado, Pedro Cruz, doutor Edmundo Saliva, né? saudosa memória a ambos, e eleitos João Romário e Beto Herbst. Seria o quinto que se houver êxito nessa eleição de agora. O porquê disso? João Romário Carvalho e Beto Herbst fizeram exatamente o que eu estou fazendo. Eles, eles armaram a, a eleição... E tinha um nome regionalizado e um nome estadualizado. Me lembro bem do João Romário Carvalho falando comigo, Wellington, lá em 2010, quando eu saí candidato, fiz quase 20 mil votos, né? 18 mil, quase 19. Se eu tivesse feito o que eu estou fazendo agora, nós éramos deputados estadual, mas eu não tinha essa consciência, eu não sabia. Hoje eu sei, é a experiência né? que, o mundo, que o mundo me deu, é a experiência. E o que, que o João Romário me disse? Ele falou assim, o Wellington, lembro que ele estava tá no escritório, ele falou assim, ô oh, doutor, não é a hora de sair da deputada estadual, essa eleição sua não está pronta, você não está com o nome regionalizado. Eu, e, que que e depois, hoje que eu entendo, o João Romário se elegeu, não é só em Mafra, mas Mafra dá o suporte, a base, a cidade confia, a Mafra tem um histórico que ela confia. É. Ela confia nas suas lideranças. Ela votou no João Romário, ela votou no Beto Herpes, Mafra votou no, no Carlinhos, da farmácia, né? na época fez uma votação. O Mafra votou no Wellington. Fiz 16 mil votos quase aqui dentro na última de 2010. Só que a consciência, o que eu aproveitei, essa experiência política toda, os contatos, o relacionamento com o Estado todo, e fiz toda essa capilarização. Capilarizei o meu nome no Estado e na região, principalmente, o que o João Romário e o Beto Herbes fez? Essa é a sua pergunta. Como que eles, que eles ganharam? O Beto Herbes fez uma votação gigantesca em toda a região. Né? Ele, ele, só que não se formou, não, não se ajudou a formar uma liderança para que ocupasse o cargo, ou o espaço, melhor dizendo, de deputado estadual dentro da Assembleia Legislativa. Porque não foi feito um trabalho para que isso acontecesse. Quando o Beto Herbes desistiu do mandato, Renunciou e assumiu o Tribunal de Contas como conselheiro. Ficou uma lacuna, um vácuo dentro do Planalto Norte. Isso nos entristeceu até os dias de hoje, porque nós nos acostumamos a votar em candidatos de fora. Porque ninguém se apresentou depois daquilo, até então, com uma condição de vitória. Experiência, trabalho comprovado, relacionamento político, com nome estadualizado. Um nome forte dentro da, de toda a região, com o apoio de muitas lideranças. Esse é o Wellington, que Mafra formou. Eu fiz a minha parte. E continuo fazendo. Estou aqui para ser o deputado de vocês. Me dedicando, isso é uma, Márcio. Isso é uma proposta ou tem outras propostas, O que você diz proposta? Proposta como, por exemplo, com a experiência que o candidato tem, já citada, a Badesque. Trazendo, nós temos várias situações pendentes, saúde, educação, o agro, o agro da região é forte. Tem mais propostas? Tudo isso são propostas que quem é que sabe da nossa região? Eu sei. Eu sei que Mafra, o hospital de Mafra, quando eu assumi de prefeito, precisava se credenciar no Ministério da Saúde. Eu ajudei. Ajudei, mas... Porque existe uma diretoria, existe um colab um, os colaboradores do hospital, existe toda uma executiva que, que faz o hospital andar de Mafra, que hoje é a referência. Mas eu fui um grande parceiro. Eu sabia que ali era muito importante. Tanto da prefeitura, quanto do secretário regional de estado, quanto no Badesc. Mesmo assim, fazendo as influências junto com João Paulo Traino Bing, ao qual eu sucedi para fazer o, o Invest Saúde, que, que ajudou o hospital. O hospital sabe as parcerias que nós fizemos. Mas quem, quem sabia dessas necessidades? Era o Wellington. Eu sei que precisa de muito mais credenciamento na região toda, na área de saúde. Eu sei que nós precisamos desenvolver mais ainda, alavancar o desenvolvimento econômico e sustentável da, da região do Planalto Norte, que é a mais pobre. Eu sei que nós precisamos de melhorias nas rodovias, que nós ficamos uma hora para chegar até Rio um Negrinho. Quem é que faz o trecho? Eu faço o mesmo trecho. Porque somos nós que fazemos. Eu moro aqui, eu sou daqui. Quem é que sabe da sua casa? É quem mora, que sabe que está dando goteira no teto, que sabe que o banheiro está com problema, que sabe que isso e aquilo. Quem é que conhece a sua casa? Somos nós, somos eu. É o é Wellington que a conhece o A região aqui. norte é a mais carente do estado? A região do Planalto Norte, sim. É a mais carente do estado hoje. A região serrana uma grande uma, uma, uma parte também. Né? Então é por isso essa ligação Wellington e Raimundo Colombo, porque nós... É, nós olhamos muito por essa, essa questão do Planalto Norte. Mas agora, Márcio, diante de tudo isso que você me falou, as carências, as necessidades, se eu for falar aqui, vai passar da meia hora que você me deu, que falta pouco, falta em cinco minutos. Mas quero ver um outro candidato de fora vir falar disso. Ou quero ver um candidato que se diz que né, está que lançando as candidaturas, vir aqui dizer, de, falar de todas essas experiências, deste preparo que, que, que, o, que o Hélio é, trouxe dentro da sua bagagem como homem público e político durante o longo, longo tempo de vida que tenho e junto com isso saber dos anseios das nossas necessidades das nossas carências do que nós queremos e isso que precisa ter um representante sabe por quê o sul do estado quantos deputados tem 17 o oeste do estado tem muitos amigos no oeste do estado inclusive o o, o, o candidato a governa, a vice-governador o Heron Giordani, que aqui estava. Lá tem 12 deputados. No Oeste? No Oeste. Aqui no Planalto Norte? Né? Nenhum. Eu fui primeiro escalão do governo do Estado. O governador Raimundo Colombo falou isso aqui. Eu, eu vivia com ele no centro administrativo. Eu vivia com ele na Casa Agronômica. Eu estava dentro de todas as articulações do governo. Cara, a pressão que os deputados fazem de um governista... A pressão que os deputados fazem no um presidente de um banco do estado, onde, onde tem milhões para direcionamento para cidades, é, é muito forte. No Planalto Norte não tinha ninguém. Lá estava eu como presidente do banco, eu chegava a guardar um pouquinho aqui para o Planalto. Guardar um pouquinho aqui para levar para o prefeito né, de São Bento, Rio Negrinho, me lembro que foi feito, prefeito, é, Portunhão, Canoinhas, né, Mafra, onde eu trouxe 10 milhões de, a juros zero. Porque antes eu não conseguia mandar, quando eu estava na presidência do banco, eu não conseguia mandar porque não tinha certidão negativa. Mas eu não podia fazer financiamento, empréstimo, fazer nada. Quando eu cheguei aqui, eu disse, mas não vai trazer dinheiro. Eu disse, calma, deixa eu arrumar a casa. Candidato Elinto, então, dessa observação, 17 deputados na região sul. um carbonífera, Forte, Peso Político. o Oeste, que eu imaginava até que eram, era mais deputados, são 12. Aí temos o Planalto, aí temos também a Capital, que envolve... E como é que você vai chegar com um deputado ou dois para nós equilibrar? Não vamos equilibrar nunca. É por isso que tem que ser o deputado. Tem que ser... Ficar quatro anos lá para aprender a ser deputado. Então, como se é aprendeu a ser prefeito. Ficar quatro anos lá tem que saber. Eu sei os corredores da Assembleia, eu sei os corredores de todas as secretarias, de todas as autarquias. Eu fui primeiro escalão do governo. Eu sei, eu tenho um relacionamento com SC Parcerias, SDS, Secretaria de Saúde, Secret... CDR, a SDR, a CDR, a SDR que era aqui. Então eu tinha todos, eu sei todos os canais. Né? Eu fui quatro anos, três anos Secretário de Estado, depois mas, Presidente do Banco, mais anos, um ano e meio, dois anos, não lembro aqui exatamente. E eu sempre tratei com o primeiro escalão. Eu fazia os atendimentos para falar com o presidente do banco. Na né? época, você demorava três dias, um deputado, é, 30 dias, um deputado tinha agenda lá. O que, que eu fiz? Eu peguei eu vou, não, eu vou atender a Assembleia Legislativa, eu vou toda, uma vez por semana, eu vou atender os deputados, mas eu vou lá no gabinete. Então, eu fiz uma relação muito boa com a Assembleia, na época. Né? Então, eu conheço todo, eu estou preparado, eu estou dizendo, estou preparado para isso. Assim como eu vim preparado para ser o prefeito, eu coloquei a cidade em dia. Eu não peguei a cidade nos trilhos como está agora. Eu peguei a cidade quebrada, sem credibilidade, com problemas políticos, nenhum investimento, os empreendedores daqui já estavam desanimados, os políticos desanimados, a cidade ficou, entrou nos trilhos, dá uma olhada lá em 2015 como que estava. E olha 2020. Qual é o maior desafio? Agora? Isso, como candidato. Como candidato? Como um candidato. Qual é o maior desafio? É, eu consegui visitar todos os amigos, companheiros. Todos Só os... aqui no, no, no, na, na região norte? É, isso está sendo o maior desafio. Eu 43 tô, dias, 40 e poucos dias? É, eu estou tentando... É, e, e, e o nome do Wellington hoje... Eu hoje tenho se fala, que não, não, não sei se é uma linguagem moderna ou não, o WhatsApp é o mensageiro. Está usando muito o mensageiro? Está ajudando bastante? Uso bastante. bastante. Começa a deixar o cara meio... não consegue responder ali, né? Aí tem uma assessoria ajudando, graças a, graças a Deus a gente conseguiu ter uma assessoria ajudando também. Mas, enfim, é, isso são, são os detalhes que você me perguntou, o maior desafio. É o maior desafio hoje. As pessoas me procuram, fala, né, né? E eu estou tentando ir, todos os cantos, recantos, aí de repente me chamam em Portunião, também muito carente a nossa região. Sarcá. E a família, como é que está nesse processo? A família me entende, a família é uma família... Em 2000, a Bianca está com 16 anos, ela só viu o pai dela fazer política. O Estevão está com 10 anos, ele sabe muito bem que os momentos que nós ficamos juntos são muito intensos com meus filhos. E, e agora, e nessa época de política, e, e também depois, né, eu, eu ficava no Banco do Estado, o Estevão e a Yara ficavam aqui, né? Nunca nós saímos de Mafra, nas, na, na escola, a catequese, é tudo aqui, é tudo na, na São José ali, eles né, vão fazer a catequese numa Mafrense. E aí e a Bianca é envolvida com toda... E eles vivem em Mafra, né? Ela com esses cavalos dela e coisarada, o Estevão também. Então eles, eles... Não tem como nós sairmos daqui porque a gente... né? Nas, nós nos relacionamos muito, amamos Mafra. Mas esse, essa distância é muito difícil. Mas o que vale são os bons momentos que nós estamos juntos, nós vivemos muito intensamente. Dá tempo de ver jogo do Flamengo? Ah, às vezes dá, né? Às vezes dá. Somos flamenguistas, tem é que ver um joguinho. Olha, ó, candidatos, a você mesmo, que é de, outra, de outro time, né? um flamenguista, porque não? O esporte, de uma maneira, você como prefeito teve uma influência grande, principalmente no Mafra Ferro Max, uma ajuda, uma participação, inclusive torcedor. Puxa, Márcio, isso aí foi um momento especial, né, da cidade também. Está na agenda do candidato? Pá, essa questão de esporte, sabe, Zé? eu acho que não preciso nem eu falar nisso, né, sou apaixonado. E o, o Mafra Ferro Max ali, né, fizemos parceria também com o Mário da Ferro Max e a prefeitura contribuía muito porque dava uma alegria para o povo todo na escolinha também ali então era um, um, um conjunto que deu uma uma uma conquista que nós tivemos tantas alegrias ali né vitórias poxa vida aquilo contagiava e rodou o estado todo também o nome né nós somos referência até hoje quando fala, fala no Mafra no Mafra futsal né do Ferro Max Mafra Ferro Max futsal Mafra futsal o pessoal me pergunta, São Bento, tudo, eu digo, não, o Wellington, não se lembro do Poxa vida, ali quando fala do Mafra, Ferromax era ali é só profissional, então eu dava uma alegria muito. Uma curiosidade que a gente já viu de, de outros políticos, de é, prefeitos mesmo, político em si. Por exemplo, nós vamos tirar a dúvida agora, ou também como é que o entendimento do candidato Wellington a deputado estadual. Por exemplo, a região Campo Alegre. São Bento e Rio Negrinho. Quando eles tinham um, um bem comum, eles se uniam politicamente. Quando era, claro, municipal, aí desmembrava. Temos, exemplo, de Canoinhas, Porto União, aí envolve Irenópolis. E Mafra? Nunca teve essa união? Vai ter agora. Sabe por quê? Porque, estrategicamente, eu já sabia que isso ia acontecer. Né? Porque... Talvez não queira uma, uma candidatura, não queira uma eleição, não queira uma vitória, por projetos particulares. E esse não é o que está sendo, o que vem à tona agora. Não é isso que nós estamos falando na questão municipal, não. Hoje a discussão é, nós precisamos de uma liderança que represente o Planalto Norte, que represente o Norte do Estado, principalmente o Planalto Norte. E outras eleições também, não foi assim? Foi assim. E é justamente por isso que eu me preparei. Eu sabia que eu ia ter que bater de frente com esse negócio aí. Bota um candidato lá, que não tem condição de ganhar, não tem, mas não podemos dar espaço para... Então, eu não estou culpando na, ninguém, não estou falando mal de ninguém. Isso é uma cultura. E quando é uma cultura, você tem que quebrar o paradigma. E isso nós somos bons em fazer. Nós fazemos isso. Porque nós quebramos o paradigma de briga política aqui em Mafra. E a cidade, plu. E esse paradigma de que um candidato está lá para incomodar o outro, o povo, o povo sabe. Eu sei, que eles sabem. Quem é que tem condição de ganhar, quem é que vai ganhar, quem é que está preparado, quem é que se tá preparado. E o povo é sabia lá atrás? Não. Não. Não sabia. Não sabia porque não se apresentou uma liderança para ganhar. Não se apresentou. E é por isso que eu tenho certeza que nas urnas... O povo hoje está vendo que nas urnas vai ser dado o recado. Para que sair de candidato se não tem condição de vitória? Não é uma eleição prévia de prefeito. Não é uma eleição que tem que fazer o um degrau para ser vereador, para ser isso. Pra... Poxa, isso aqui nós já, já deu para deu isso aí. Mas Qual é temos maior que dificuldade ganhar a, eleição? Ganhar. Qual a maior dificuldade do candidato Hélio nessa carreira, nessa corrida para as urnas de 2 de outubro? A dificuldade é o que eu te falei, a maior é... Conseguir falar com todos aqueles companheiros, amigos, amigas que querem empunhar a bandeira, que já estão empunhando. Só isso. Essa é a maior dificuldade. Está preparado? Tem. Preparadíssimo, Márcio. Preparado. Então, deixa um recado para os nossos. Estão acompanhando, nossos seguidores, nesse momento, no Rio Mafra Mix, eleições 2022, 2 de outubro. Estamos falando com o candidato a uma cadeira da LESC, Elton Bielek. 55 321 é o seu número do PSD. Aquela mensagem. Em 30 segundos. Não, em 30? Vou tentar. Não, 60 então. Tá bom. Eu vou lá. para Muito obrigado por ter me colocado nessa posição de destaque no Estado de Santa Catarina. Obrigado pela confiança. Eu fiz a minha parte. Eu me preparei em todos os lugares que vocês me colocaram no primeiro escalão do Estado com o governador Raimundo Colombo, como secretário de Estado duas vezes do governador Raimundo Colombo, como prefeito mais votado do, do Brasil, de Santa Catarina, na reeleição. Vocês criaram o Wellington para Santa Catarina. Mafra criou. E hoje nós somos o representante do Planalto Norte no âmbito político. E no dia 2 de outubro nós vamos comemorar juntos e juntar toda a região do Planalto Norte. Todos. Porque nós vamos ter esse clamor que está em toda a região. Em toda a região. Nós vamos ter o nosso deputado. E obrigado mais uma vez por confiar em mim. É isso. Sobrou, hein? Sobrou. É. Sobrou 12 é. segundos na minha contagem aqui. Candidato Hélio, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado a, a Rio Mafra Mix. Obrigado a todos que nos ouviram. E agora é a reta final. É muito pouco tempo. Nós estamos trabalhando a tempão já. Eu não parei, né? Eu tive que fazer tudo aquilo que eu falei que fiz fora e para que nós quebrássemos esse paradigma aqui de que um atrapalha o outro. E Mafra vai mostrar de novo quem é que nós somos. Até dia 2 de outubro. <risos> Vamos lá. Até dia 2. Obrigado. Tem que beber. Brindou. Vamos lá. Brindou, brindou, né? Ah, como um bom bebo, um bebum. <risos> Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Ap apresentamos, então, o candidato agora, o Wellington Bielek, 55321, do PSD, candidato a uma cadeira da Alesc, a nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina, rumo, então, ao dia 2 de outubro. Até lá.